Diferentes. Por isso agora eu vou matar você para largar um de ser prepotente Você não entende meu mano, na verdade daqui você vai direto com Brau Eu te matei no berço do mundo e focando com um cordão umbilical Vai te falar um bagulho Você falou uma monte de parada mas pra mim foi só barulho Você falou de bagulho de Brau, eu sou comum Você não vai me enterrar no berço do Brau Eu vou sair daqui e vou fumar um Você tá de bobeira, claro que eu ia começar a remar 3, 2, 1, Agui. pa, <risos> Só do Natuim! Bateu uma onda da Loló. Então, pelo contrário, eu tava dando atenção pras crianças. E você sonha enquanto você tava falando pra eles que ia fumar uma maconha. Você entende a diferença? mano que vem de racionais Eu falei de grano, falei a palavra que você falou Então você sabe meu mano, essa palavra aí foi você que se indagou Porque você tá ligado, meu mano, na parada Dá atenção pros caras depois que você mandar a sua rima improvisada Dá atenção todo tempo Rima já é dar uma atenção Se você não entende isso, não escuta minha voz o beat, isso é a comunhão Por isso que agora meu mano, eu te corto pela metade Eu falei pra não falei maconha pior mentira é a meia verdade ah! De te dizer, é porque você fala a palavra e algumas pessoas vão entender, outras pessoas não vão entender, é isso aí, é com criança é assim que a gente tem que jogar, é a melhor forma deles aprender. Por isso que eu tô falando algumas, pra ver se essa criança me entende. Você não tá vendo? Eu tô dando uma aula, sempre estuda e vê se aprende. Você não tá entendendo? Eu tô entrando na sua mente. Apenas algumas pessoas me entenderam, pra mim já é o suficiente. Pra você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 Qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSolo HD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Toda hora que eu falo na minha vez, qual foi do bagulho, meu mano? Vai tomar, não sou. Porra, fica falando do bagulho agora, você sabe que eu lá, papo tu. Não adianta ficar me encarando, meu mano. Você sabe que eu não me ajoelho. Fica fazendo cara feio. Se eu tivesse medo de cara feio, eu não me olhava no espelho.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 A partir de hoje o Johnny é o meu filhote Ah, coitado Tá ligado meu mano pra tomar no cu Filhote vai ser mordido Porque você vai aprender a não criar um pitbull Você falou o que falou do meu filho Meu mano Toda hora ele fala na minha vez O cuzão pra viver me atrapalhando tá Pra não parar na minha vez Você não consegue rimar se tem outra pessoa Falando por isso que se torna não ser gays Você falou que cortaram a sua orelha Que nem eu do pitbull Pode pá, pá, deixa eu te flipar Antes eu fosse o pitbull e cortasse a minha Pelo que que essa merda de rima escutar <risos> uh, Que vai virar churrasco Porque isso é um clássico igual o Flamengo Vasco Já que o Bênus perdeu, você vai ter o um novo carrasco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 Hoje em dia joga com a bunda eu sou a de baixo, E hoje em casa, você vai perder, vai ficar embaixo dos meus pés Ei meu mano, você sabe que eu sou a rua Fica se preocupando com a bunda dos outros, você tem que tomar conta, é da sua Tá falando Gabigol? Meu, meu mano, sabe que você de mostra marcou ele, botou a premiação, você queria o Pix na tua conta dia, Que esse dia eu nem fui, quem foi o Big Mike Já você tava aqui, babando ovo dele pro hype aí. E eu vou virar líder do ranking. Já a sua tá à venda lá na praça do tanque. Tá você se fodeu. Você tá ligado que nessa King eu sou eu. A bunda tá bem guardada no trem. Ah, eu tô vendo segurança da sua bunda. Do alvo e do e eu sou da rua. Tá com inveja por quê? Quer que o Bob cuide da sua? Quer falar? Isso mostra que eu admito que eu tô pra lá de Magdar. Não tem problema, doidão mostra eficiência Tu vai ver que mesmo embrasado O Chile rimando tem a referência Vou te explicando o porquê Que eu tô pronto pro baque Eu tô pra lá de Bagdad, tipo o Major, Caneta eu comprei no Iraque oh! Tava preparado, ô seu rapá Tipo o Major RD Nós tá passando de 60k <risos> Não entendeu, ô seu garoto 60k é a música do Majó Vocês não entenderam a referência de novo? Oh! Entendeu? Referência, mas agora eu tô na linha. O major é 60k, eu sou 20k. Não entende a dele, entende a minha. Minha rima tem eficiência É por isso que contra o chuleiro eu tô pra demonstrar toda a minha inteligência Você falou do major, mas não importa, faz merda igual pomba Você comprou sua rima no Iraque, explica pra nós que as rima não bomba Bumba. A rima não bate, sabe que agora mano você se fode Eu vim de R no não é 6 mas as rima do J explode Por que que a minha rima não bomba, eu vou explicar pra esse babaca É porque eu não sou JP, famoso Bumbum Granada Porque pra mim você é um MC comum Eu não sou o Bumbum um, um, um Granada Mano, eu já tô no hit Aqui eu nem moro no sul e nem venho do moedo, Do é dinamite Não é dinamite, porque tu não é cruel Ainda bem que você não veio do sul Que se veste do sul é perder igual chamo erro. Caralho, hoje eu tô apoiado Geral tá pro meu improvisado Sujeito homem, eu garanto no meu nome, quando eu tô no microfone Você falou que eu não perco igual o eu tô no microfone Aproveita que veio pro Rio, vai perder pra mim, igual perder o mano Johnny Na verdade não, é no hip hop Eu não sou igual o Johnny, eu só quero o Bob. Admito mesmo, e tu vai tomar um sacode Mesmo se eu perder pra tu ganha do Breno, garante o um corte do TikTok. Mesmo assim, o Chile chega e rima na roda. Tá de casaco de verde, é ou seu monge. Você é ruim, consigo ver de longe. Aê, aí. aí. Ah, Demorou, mas você tem que ver de longe. E eu te ganho com a paciência de um monge. Ele é diferente no papo reto. Você é tão ruim que eu consigo ver de perto. Ah, eu não só que esse cara aqui na minha frente errou Não completou Na moral, Chile chega, na minha frente tu se esconde Eu disse realmente tu é feio até de longe Calma, que minha rima é linda De longe você é feio, de perto mais feio ainda só que calma, porque minha rima é linda Novamente eu tenho a calma de um monte. De perto você é feio, de longe parece que tá de longe, sei lá Errou, tu não escuta, toda hora eu tô monge Tira o beijo, bota o Buda No improvisado, fica calmo no improvisado Sem maldade, foi Bang Bang Eu sou o ilhão que puta, saudação de Food Gang Aê, Cara, mostrando como que eu te quebro faço de mahara aí Buda, pra mim tu é menino, enquanto Young tá vindo, chile indo Eu tô fora do sistema, não é o solar, é o sistema midiático Que acha que a gente toda hora tem que fazer isso de maneira prática Ou de um jeito tático Eu quero que se foda Todo mundo que tá falando que eu sou um coach Inclusive o que você disse agora Então sai correndo enquanto nada tempo eu não tolero E pra chegar nos meus objetivos eu atravesso o que tiver na minha frente Se necessário eu com 2 a 0 No peito de quem <risos> falou que não é mais Não tá entendendo por isso que eu quero mais Eu sou o oráculo, cê não vai aqui, eu sou um Zenbolt E hoje minha corrida aqui vai ser seu obstáculo Você pode me atravessar, eu tô dentro da travessia E por isso ali Genuína ou sua sanguínea Por isso eu falo pra você que eu achei muito foda Quando você usou o um suporte de retilínea É essas coisas que te diferenciam dos outros Se você não entendeu, você vai é pro céu A batalha não é de pai e filho É de irmão contra irmão Mas isso nunca vai ser cair e Abel ah!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 vai aqui